Oi, gestão da paisagem e processos erosivos. Vamos dar uma olhada nas respostas diferentes de acordo com o tipo de solo ou da evolução do solo. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. No vídeo de hoje, nós vamos ver o corte de um talude numa cidade qualquer. Pode ser aqui, pode ser aí, pode ser em qualquer lugar do, do país é muito comum acontecer isso, principalmente na região montanhosa, faça o corte do, do talude, faça o aplanamento do terreno e constrói-se a casa ali. E alguns cuidados que a gente tem que ter, porque se a gente não conhece qual é a resposta desse solo é, com o, o acúmulo de águas ou com os processos erosivos é, formados ou é, conduzidos pela, pela chuva, a gente pode acabar fazendo algumas besteiras e correr riscos desnecessários. Então a gente vê de vez em quando na Serra da Mantiqueira, na, na Serra do Mar, deslizamento de, de solo. E isso lá para trás aconteceu bastante e há pouco tempo atrás, em, em Petrópolis, alguns anos atrás, aconteceu isso também, de liquefazer ah, o, o solo, né? e isso por conta de características do solo e provocou um, um punhado de desastres. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais o solo na hora que vai fazer esses cortes de talude. É, mas não é sobre isso que eu, que eu quero falar. O que eu quero falar é mostrar num corte de talude as diferenças que tem de resposta do solo é, por conta de, de suas características, da evolução desse solo, de maior ou menor é, suscetibilidade ao processo erosivo. E aí a gente vai fazer um breve resumo do que a gente tem visto até aqui, é, num pedacinho ali do terreno que dá para a gente visualizar como é o processo em escala maior né, dessa, desse transporte de solo da, das montanhas para o fundo de, de vale, formando diferentes braços de rio, diferentes terraços, né, que é o, o que a gente vai ter na hora que a gente encontra um rio e chove demais e o rio vai para as várzeas. E aí a gente vai ver que é, num terreno mais declivoso, a água ganha velocidade, o poder de carregamento é grande e quando chega num lugar um pouco mais plano, essa energia é, que a água tem, carregando, que está que, que carregando, ela se dissipa no, no local, porque o local está plano, então essa energia se dissipa e aí a água perde a possibilidade de levar... Né, de carrear esses elementos mais ou menos pesados e aí esses elementos começam a se depositar formando diferentes eh, tabuleiros, planícies e tudo mais. Vamos dar uma olhada. A importância da gente conhecer o tipo, do solo, o, o tipo de solo e como é que ele responde ao longo do tempo, como é que ele responde à água. Aqui a gente está vendo diferentes camadas lá em cima é, o solo é profundo, os nossos solos aqui no Brasil eles são mais profundos, é, em temperismo durante milhões de anos, mas a gente consegue perceber, é, pela diferença da coloração e também de textura, as diferentes camadas. Então, lá para cima, um solo já melhor estruturado, desce para uma camada inferior, com uma coloração um pouco diferente, e aqui na parte de baixo o que a gente tem é o saprolito né a rocha que vai se decompondo com uma facilidade muito maior olha só a gente já viu esse saprolito em outros vídeos que é o que eu tava usando lá no lá em casa no, nos laguinhos esse saprolito isso daqui é gnais esse saprolito, à medida que ele vai se degradando, se despedaçando, ele vira. ele vai diminuindo cada vez mais essas partículas. E aí ele vai ficando arenoso. E esse solo arenoso por baixo, ele tem pouca consistência. Lá para cima tem mais argila, então ele consegue se segurar melhor. Então a gente vê que, apesar da, do corte do talude ter sido quase de 90 graus, naquela parte lá de cima a gente não vê processo erosivo mais intenso. Mas olha aqui na parte de baixo. Na hora que a água alcança essa camada e alcança a areia, logo ela começa a desagregar essa areia e trazer isso tudo para baixo. Todo esse pedaço que a gente está vendo aqui é originário desse pedaço aqui que a água lavou e trouxe para baixo. Essa, esse mesmo processo vai acontecer no ribeirão, que aliás, olha aqui uma ideia de ribeirão. Né? Um, um leito seco, chovendo na cabeceira, o solo está desprotegido, imagina que isso daqui é um valezinho maior. O solo está desprotegido, começa o processo erosivo que vai trazendo o um material aqui para baixo e onde ele vai chegando numa área mais plana, ele começa a se depositar. Isso daqui é areia no fundo do vale de um ribeirão ou de um rio qualquer. Na hora que ganha um pouco mais de velocidade, a calha vai se aprofundando. É, mas ele vai deixando para trás alguns terraços onde a água passava antes. Esses terraços aqui são os terraços lá da, da várzea. E aí o ribeirão acha um caminho preferencial, as águas, né? E vão aprofundando a calha até chegar num outro lugar em que ele encontra uma resistência maior, ele encontra uma superfície mais aplanada e começa então a se acumular, formando os bancos de areia, né? é um processo natural de sedimentação. Olha essa cava como é que ficou e a quantidade de água que desceu e o processo erosivo que está se instalando aqui. Então, por hoje é isso. Se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos. Nós estamos fazendo aí alguns vídeos para a gente entender depois é, o, o que é que anda acontecendo em muitas de, de nossas cidades e, eventualmente, como é que a gente poderia resolver esses problemas. Ok? Por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!